Viva, amigas! Saudações em paz. A paz do Senhor, a paz da presença do Senhor, do Espírito Santo, Santíssimo. Comprei um, um teclado. Este teclado foi um teclado barato, mais ou menos barato, mas com alguma qualidade. Eu estive a ver vários reviews no, no YouTube. Vi muitos de muitos aparelhos. E este aparelho tem alguma qualidade e é relativamente barato. Como já repararam, estão dois sons metidos ao mesmo tempo. Está o piano primeiro, que é o que se ouve logo. O segundo, que é uma locarina, não se ouve, só, só se ouve quando o dedo fica em baixo. Que é muito interessante, achei isto muito interessante. E pus estes dois sons eh, ao mesmo tempo. Portanto, uma das possibilidades interessantes do aparelho. Falta ainda o eco. Este aparelho tem o reverb, que é um, um eco, como se estivesse num, dentro de um, de, um, de um local com uma acústica extraordinária. Ainda não descobri onde é que isso está. Tenho que ver eh, tutoriais sobre este aparelho. Mas queria dizer o seguinte, apesar deste aparelho ter sido mais ou menos barato, mesmo assim ainda fiz um certo sacrifício para o comprar. Mas isto vai ficar pago de graça. Queria partilhar com todos, com todas as irmãs e irmãos como é que se faz. Como é que se compra um aparelho sem ter grandes possibilidades de o comprar. Olhamos para a nossa vida e há sempre qualquer coisa que nós consumimos, um café, uma cerveja, um gelado, um sumo, uma coisa qualquer que é supérflua, no meu caso é a cerveja, eu gasto dois euros em cerveja por dia, que é uma cerveja de litro. Ora, essa cerveja de litro, eu até consumo evaporada, eu ponho a, a cerveja num tabuleiro para evaporar, só quando tiver aí 1,5-2 um grau graus é que, eu, é que eu tomo a cerveja. E também não gosto do gás, portanto eu gosto da cerveja sem gás e sem álcool, praticamente. 1,5-2 um grau graus é o ideal. E o que é que eu faço? Agora, e já estou a cumprir. Portanto, já comprei este aparelho há 8 dias. Nestes 8 dias não, não tomei nenhuma cerveja. Portanto, já poupei 8 euros, né E daqui a 2, 3 meses isto está pago. Fica a zero, o que é extraordinário. É importante, é importante dar esta dica, que toda a gente sabe, eu acho que isto toda a gente sabe, acho que toda a gente faz, não né? A minha mãe já me falava... Há muitos, muitos anos atrás a minha mãe sempre dizia, filho, se tiveres uma despesa de qualquer coisa a mais tem que se tirar numa despesa normal que nós fazemos. Para pôr num lado temos que tirar do outro. No fim, fica tudo igual como estava. Mas de qualquer das maneiras é importante. Eu sei que há muitos irmãos e irmãs que desejam comprar instrumentos musicais, aqui está como se pode fazer. Se não tenho o dinheiro para investir, é poupar primeiro, né? é? poupar e juntá-lo e depois comprar. Se tenho o dinheiro, é gastá-lo e depois ter aquela certeza que vamos poupar. Eu fiz o mesmo com, com as linhas para o crochê. Quando começou, comecei a fazer crochê, investi 120 euros em linhas de lã. Lã para tapetes, para fazer crochê. E o que pagou foi a cerveja e o queijo fresco. Eu tomava também, como, como sempre, uma cerveja por dia e um queijo fresco. O queijo fresco era 1 um, um euro, a cerveja 2 euros, portanto aquilo deu 3 euros, rapidamente poupei fiquei com a, linha, com a linha de lã toda grátis, né? sem pagar nada. E cumpri, porque quando eu falo, cumpro. Sobre o que estou a fazer. Tenho aqui um poema. Vou ler o poema. Este poema saiu aqui, assim, mas eu não encontrei de noite. Isto foi às oito e meia da manhã, do dia 23 do 6. Uh, fiz este poema. Não encontrei a caneta. Portanto, esta quase não se ouve nada. Quase não se vê nada. Depois, passei para esta já hoje, mas acrescentei e alterei algumas coisas. Portanto, às dezoito... 18... E 21 do dia 24 de 6 de 2021. Eu vou ler este poema. E estou a fazer a música para este poema. Era aqui que eu queria chegar com isto o aparelho. Estamos aqui, por exemplo. Todas as frases eu vou passando. Porquê é que isto está é assim? Isto está é assim porque eu não sei música. Eu não sei tocar. é verdade é esta. É curioso, não é? Como é que eu, sem saber tocar, me ponho nesta ideia de comprar um aparelho? É a vontade, irmãs, irmãos, é a vontade. É a vontade de fazer estes, estes louvores um bocadinho mais atrativos. E vou, e vou aprendendo. Eu lembro-me quando estava na escola, faz muitos anos, a minha professora de música tinha dito que eu tinha bom ouvido. Conseguia, através de uma frase, traduzir no teclado. Baseei-me nisso, tive fé nisso e, e estou a conseguir. Temos aqui as frases todas. Vamos ver, por exemplo, a frase mais simples, que é logo o princípio. O senhor está aqui. Portanto, como veem, temos aqui as teclas. Aquelas pequeninas são as pretas, estas são as brancas. E é só isto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E dá, o senhor está aqui. Vamos lá ver. Vamos conferir isto. O Senhor está aqui. O Senhor. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Senhor está aqui. Está aqui. Está aqui... Está aqui... Não parece mal, não? Não parece mal. E aqui por, por aí fora, não nos esquecemos do senhor, ou, mas se esquecermos o senhor, portanto tudo isto tem as teclas. É uma maneira simples ingênua de fixar e estou a decorar. Estou a tentar tirar de cor. Depois de saber de cor então eu vou cantar este louvor já com um bocadinho de som. Claro que este som é uma coisa muito ingênua. É tecla. Tecla a tecla. Isto né? podia ser dedo a dedo. Isto é o mais simples. Mas não consigo fazer melhor. E, e já, já, não é mau, já não é mau. Vamos então ler o poema. Segredo do amor. O Senhor está aqui. O Senhor está em mim. O Senhor está em ti. Não esquecemos o Senhor. Mas se esquecermos o Senhor, é como se não estivesse aqui. Mas o Senhor está sempre aqui. Não esquecemos o Senhor. É o segredo do amor. Não esquecemos o Senhor. A lembrança... É uma ponte entre nós e o Senhor. A lembrança é uma união entre nós e o Senhor. É o segredo do amor. E lembrar não é pensar. Lembrar é ter presente a existência do Senhor. É o segredo do amor. Esquecer são as distrações do mundo. Muito pensar faz esquecer o lembrar. É o segredo do amor. Lembrar é a presença contemplar. É o segredo do amor. É o segredo do primeiro amor. Lembrar é consciência serena acordar. É o segredo do amor. Não esquecemos o Senhor. Aí glória ao Espírito Santo. Está muito bom. Está mesmo bom. Está muito bom este poema. Muito importante. Poema muito importante. Muito importante mesmo. Na verdade está aqui toda a prática cristã. Prática cristã é isto. O profundo. Prática cristã profunda é isto. Isto. E pronto, amigas e amigos, irmãos e irmãs, muito agradecido. Muito agradecido mesmo por verem o vídeo e até uma próxima oportunidade, até um próximo vídeo. Vamos lá ver se eu consigo tirar o máximo de rendimento possível deste aparelho para que estes louvores fiquem realmente atrativos para a glória do Espírito Santo. Assim seja.